E aí, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como inserir no Basecamp os dados de elevação da trilha, tá? Esse é um problema que acontece com todo mundo que utiliza mapas genéricos uh, no Basecamp. A maioria dos mapas que nós temos a, disponíveis não possuem esses dados que são os dados de elevação, então automaticamente a gente não consegue fazer um corte no terreno, um corte na trilha e tirar o, o perfil altimétrico do terreno, né? não, não tem os dados de elevação, não consegue fazer medições de declividade, né? de subida, de descida, de elevação mínima, de elevação máxima, né? Quanto vai descer, quanto vai subir E a declividade do terreno Quantos graus uh, De inclinação positivo Ou negativo O terreno contém Então vamos falar sobre isso ok? Deixa eu pegar um Um mapa aqui Então vamos por exemplo uh, Vamos supor que Que você esteja De olho Nessa trilha aqui Que sai lá da fazenda santa teresinha em passa 4 e termina lá em itamonte perto do, do clube alpino né da casa alpina passando pela casa alpina essa travessia do, da santa teresinha passando pelo alto das Poças até chegar em itamonte lá na saída do, do da casa alpina é uma travessia pouco realizada né? ela passa aqui pela bifurcação que sai lá do alto dos ivos, né? passa pelo alto das posses e normalmente o pessoal só sai daqui do capim amarelo vira esquerda no, nos ivos e vira à direita nas posses e desce a casa alpina essa travessia não ela começa mais ou menos antes da entrada da trilha do paiolinho antes da subida da trilha do paiolinho e aí você vai seguindo ela Subindo até o alto das poças Então eu vou pegar ela aqui sair, Começar a marcação aqui da estrada Passo pela, pela trilha Já começo nela E caio aqui No alto das poças E no alto das poças já, já emendo Com outra trilha que já tenho demarcada Tá feita a minha marcação Eu criei uma rota Agora eu preciso converter a rota em trilha Então veja bem eu Acabei criando de criar essa trilha Só que quando eu puxo ela o gráfico está em branco não tem dado de elevação nenhuma eu criei ela em cima de um de um mapa sem modelo digital de elevação né? e seja qual for o mapa que eu esteja usando o mapa original da garmin o mapa de curvas de 20 metros da f da vfp o mapa da, do track source o mapa de curva de 5 metros né? o mapa da OSM da, da com curva de 20 metros né ou o mapa do SM apenas ou o meu mapa de de curva de 20 metros da região sudeste ou seja eu tenho cinco mapas aqui um dois três quatro cinco seis sete oito oito mapa base e nenhum deles tem modelo digital de elevação ou seja qualquer desenho que eu, que eu fizer em cima desses mapas não vão me trazer nenhum dado de elevação e aí quando chega nesse ponto o que, que o usuário faz? faz gambiarra né? aí eu seria obrigado Uh, exportar esse arquivo para o Google Earth, abrir no Google Earth, uh, ativar a camada de terreno do Google Earth e incorporar os dados de elevação da camada de terreno para depois salvar, para depois voltar para cá e abrir novamente. Ou uma outra gambiarra mais comum, pega o, o arquivo, exporta em gpx, sobe por um desses sites de, de, de compartilhamento de de arquivo de GPS, o AllTrails o Wikiloc né? Every Trails, sobe o AdventureBox sobe e em seguida espera alguns 5 minutos né, para o site incorporar os dados de elevação deles e faz o download do mesmo arquivo e depois abre no Basecamp né? então é, o único caminho que a gente tem normalmente para inserir esses dados de elevação é fazendo essa gambiarra mas eu vou mostrar aqui como que você vai continuar no Basecamp e inserir os dados de elevação. Bom, voltando aqui nessa situação, eu fiz o desenho e os dados de elevação está em branco, certo? Então o que que eu, você vai fazer? É, existe um site que eu sempre falo deles, que é o Alternativas Libres, que possuem Uh, mapa base para o Basecamp e para o Garmin do mundo inteiro, né? baseados na, na, na, na no Open Street Map, mas com camadas de curva de nível, né? e, e eles possuem também um outro mapa que é o um mapa base com DEM, com com digital elevation model, né, modelo digital de elevação que são os dados de altimetria e esse mapa. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, do Brasil, procurar aqui o nosso querido Brasil. Tá aqui. Então no Brasil eles possuem é, quatro bases: a base USM, a base com a curva de nível e a base com o modelo digital de elevação. E aí é só vou depois de instalar. É só abrir no Garmin. Depois que você fizer a sua trilha. Você abre o mapa com o modelo digital de elevação. OSM Brasil DEM. E vai ficar aqui com essa aparência sombreada. Dá para você perceber. Se você quiser. Deixa eu mostrar aqui. Dá até para. Para você avaliar esse percurso. Mas o que eu quero aqui. Que é o mais importante para mim. Eu vou usar essa ferramenta aqui. Ó. Eu Vou abrir a trilha. Botão direito. Vou selecionar essa ferramenta Definir o trajeto selecionado Para a elevação do mapa Ou seja, incorporar os dados De elevação do mapa Em cima desse trajeto No momento que eu fizer isso Pronto, automaticamente Quando eu abrir a, a, a trilha os, o, os dados de elevação já subiu Está vendo? Olha só que legal Deixa eu voltar para o meu, meu outro mapa aqui agora sim agora eu posso continuar o, o meu trabalho de planejamento agora eu tenho o um modelo digital de elevação da minha trilha tá vendo eu sei em cada um dos dos é uma trilha de 224 pontos e cada um desses 224 pontos agora eles possuem a elevação a cota do terreno a, a, a distância do ponto anterior o rumo, né? o ácido multiverdadeiro da quadrícula ou magnético e a coordenada. E dessa forma eu posso trabalhar cada ponto da trilha ou posso trabalhar na trilha inteira. Certo? Viu como é fácil? Então você aprendeu hoje como inserir os dados de elevação nas trilhas, nos percursos que forem criados com Base Camp. Então até o próximo vídeo. E aí, tudo bem? Gostou do vídeo? Não esquece, todos os vídeos do canal.